Mais um dia sem coleta seletiva aqui na Rua Max Leão. E todo o lixo que era para ser reciclado está jogado aqui na calçada. A empresa responsável pela coleta é a Loga. Deveria ter passado hoje, segunda-feira, meio-dia e 20. Não passou como vocês podem ver. Todas as casas aqui com lixo reciclado. E qual o problema disso? O problema é que a gente continua pagando imposto. Um serviço completamente ineficiente. Sabendo que São Paulo recicla só 1% do seu lixo, é um absurdo imaginar que você está separando por uma semana o lixo reciclado e, e a empresa não comparece. Qual que é a desculpa da empresa? Desculpa e da prefeitura também. A desculpa é que existem poucas cooperativas para recolher. E elas já estão lotadas. Eu pergunto, o que, que a gente tem a ver com isso? Você não paga IPTU em dia? Olha lá. Eu também. Então, por que, que você tem esse péssimo serviço? Está provado aí que... Que o Kassab não, não serve para ser prefeito, não. Administração péssima. Agora esse lixo aqui que ia para a cooperativa para ser reciclado fica aqui agora o céu está nublado risco de chuva e aí o que acontece? todo esse lixo aqui vai ficar aqui pelo menos até 2h35 da manhã da terça-feira seria o horário ou melhor Vai ficar até algumas horas aqui da noite até o caminhão normal recolher, né? O engraçado é que ninguém fala em... enriquecimento ilícito, né? Porque foi pago um serviço e não houve contraprestação e fica por isso mesmo Olha aí, isso aí é São Paulo. maior cidade do, do Brasil não consegue recolher seu lixo reciclado. E Kassab não dá nenhuma resposta para isso. É mais fácil fingir que a coisa funciona, né? Um lixo, Kassab, um lixo de administração.